A 43ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022 Os sorteios são realizados de forma eletrônica mediante um software específico e passivo de auditoria Iniciamos agora a dis distribuição dos assuntos da lista de sorteio público Item 1, processo 48.500.081.72.2022.31 Reajuste anual da tarifa atualizada de referência, TAR, e do preço médio da energia hidráulica Vamos ao sorteio Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2. Processo 48.50.0032.59.203.04. Requerimento administrativo interposto pela Equatorial Pará, distribuidora de energia SA, com vistas à revisão do plano de universalização rural. Diretor Fernando. Item 3, processo 48.50.0037.54.2012.59. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas Salto dos Dardanelos, S.A., em face do despacho 2863 2022 emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 4, processo 48.500.0040.36.23.47, recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, em face do despacho 2.785.2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 5, processo 48.500.0010.52.2005.59, recurso administrativo interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT, em face do despacho 2024-2022, emitido em conjunto pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, e pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM. Vamos ao sorteio? Diretor Fernando. Estranho. Item 6. Processo 48.500.08.303.2022.80. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo, Enel em fase do auto de infração número 6, 2019, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7. Processo 48.500.008.307.2022.68. Recurso administrativo deposto pela Energisa Sul-Sudeste, distribuidor de energia SA, em face do auto de infração 9-2019, lavrado pela Arcesp. Vamos então, sorteio. Diretor Elvio Item 8. Processo 48.500.032.82.2022.14. Recurso administrativo interposto pelo município de Bariri, estado de São Paulo, em faixa de decisão emitida pela Arcesp. Vamos ao sorteio. O diretor Giacomo Francisco Bades Almeida. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira, da Sil. A Silva, não vai separar do sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da, no, da norma de organização anel número 1. O item 9 são os processos 48.500.0004.52.2022.04 e 0004.53.2022.45, pedido de reconsideração interposto pela Equatorial Transmissora 1 SPSA, em fase do despacho 2.816.2022. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio. O diretor Ricardo Lavarato Tini, não pode esperar o sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Item 10 é o processo 48.500.005512.2021.91 e 513-2021.35. pedido de reconsideração, de reconsideração interposto pelas empresas. Energias de Buritis SPL-TDA e Energias de Machadinho SPL-TDA em face do despacho 2825-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 11. O diretor Elvio Neves Guerra, não passa para o sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 11 é o processo 48.500.005993.2022.15, pedido de reconsideração interposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica SA, Taesa em face da resolução autorizativa 12.850.2022. Vamos ao é sorteio. Diretor Giacomo. Item 12. Processo 48.500.008308.2022.11. Pedido de medida cautelar interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com vistas a autorizar o não desligamento dos agentes que tiveram o primeiro ajuste de contrato e comprovar a regularização bilateral em até três dias úteis, a partir da divulgação dos resultados da efetivação dos contratos pela requerente. Vamos ao sorteio? Diretor Giacomo. Item 13. Processo 48.500.08306-2022-13, Pedido de impugnação interposto pela Rio City. Gestão imobiliária LTDA, em fase de decisão da Câmara de Comissão de Energia Elétrica, CCE Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 14, processo 48.500.003980.2021-21. Autorização para Luiz Dreyfus, né? Company Brasil LTDA, S.A., Implantar e explorar a Central Geradora Fotovoltaica Alto Araguaia. Diretor Fernando. Item 15. Processo 48.500.00079.2021.05 e outros. Autorização para Pacto de Geração e Transmissão LTDA. Implantar e explorar a Central Geradora fotovoltaicas solares 44 a 70. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 16. Processo 500, 032, 38, 2022, 04 e outros. Autorização para o Maitá Solar, Empreendimentos e Participações em LTDA. Implantar e explorar as geradoras fotovoltaicas uma etapa solar 1 a 8... Ah, a 13, perdão. 1 a 13. Diretor, Giacomo. Item 17, processo 48.500.028.92.2020.21. Autorização para a eólica Serra das Vacas 9 S.A. Implantar e explorar central geradora eólica Serra das Vacas A. Bom sorteio. Diretor Ricardo. Item 18, processo 48.500.0058.49.2021.26 e outros...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 Item 19, processo 4850008284 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energisa Amapá Transmissora de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Macapá 3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Item 20, processo 48.500.0077.36.2022.18, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Energética de Pernambuco, Neoenergia Pernambuco, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Dormentes. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo.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 Item 22, processo 48.500.0077.38.2022.15, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Energética de Pernambuco, Neo Energia Pernambuco, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Machados. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 23, processo 202220 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Pernambuco, neoenergia Pernambuco, das áreas de terra necessárias à implantação da linha de distribuição Arco Verde, Sertânia 02-M3. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 24, processo 48.500.0078.78.2022.85, declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da COPEL distribuição, distribuição SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de destruição rolândia seara Vamos ao sorteio. Diretor Diaco. Item 25, processo 48.500.082.03.2022.53, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, das áreas internas necessárias à passagem da linha de distribuição Alagoinhas 2, Alagoinhas. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Em 26, processo 48.500.0006.18.2022.89, alteração a pedido da resolução autorizativa 11.119.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energisa Amazonas Transmissão de Energia SA das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Tarumã e acesso. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. E item 27, o processo 48, 500, 40, 07, 2021 29 será distribuído ao diretor-relator sorteado anteriormente, diretor Fernando Luiz Mosas Ferreira da Silva, tendo visto artigo 8º da norma de agressão anel nº 18. O item 27 é o requerimento administrativo interposto por Lucas e Fernandes, LTDA, em face do despacho 2631-2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente em face de do despacho 803-2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria, Setorial e Participação Pública, SMA. Esse, então foi o diretor Fernando. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 43 sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado. Muito boa semana e cuidem-se.